Acreditem ou não, isso não é um vídeo, é um jogo, é uma gameplay E é o jogo mais realista da história de todos os jogos Inclusive o pré-anúncio já está na Steam E rapaziada, o mundo inteiro está falando disso porque é surreal Alguns até estão acusando de ser uma fraude, de na verdade isso ser uma gravação E o cara tá né, fingindo ali ser um jogo, mas não É um jogo no motor gráfico muito superior a Source 2, por exemplo E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Afinal, cachorro, que jogo é esse? Qual o motor gráfico? E quem é o desenvolvedor? Bem, o nome do jogo é UnRecord O desenvolvedor-chefe é um francês Chamado Alexandre Spindler E o jogo está sendo feito nela Aquela que já falamos muito aqui no canal A Unreal Engine 5 Pra quem não sabe, é um motor gráfico muito superior A Source 2, por exemplo, em questão de realidade Inclusive, já criaram o CSGO e o CS2 Nesse motor gráfico e assim, os resultados impressionaram. Óbvio, a questão da gameplay e do desempenho importam muito. Além disso, a Valve é dona da Source 2, então é por isso que ela prefere manter esse motor gráfico. Mas o nível de realidade que a Unreal Engine 5 consegue alcançar é impressionante. Antes de falar sobre os detalhes desse jogo e provar para vocês que sim, é um jogo e não um vídeo, vamos reagir juntos aqui a esse trailer, né que na real é um trecho de uma gameplay porque impressiona. Aqui mano, vamos lá. É inacreditável. A primeira vez que eu vi isso daqui. Eu tinha certeza que era um vídeo. Eu tinha certeza absoluta. E realmente parece muito. Mas não é. né, Alguns detalhes vazam ali ser uma gameplay. No final eu irei mostrá-los. Não vou pausar nada aqui. Vou assistir com atenção. <risos> que maluquíssima Shots fired! Shots fired! É inacreditável, cara. Estamos literalmente vivendo o futuro. Estamos literalmente vivendo o futuro. Sabe quando éramos criancinhas e imaginávamos como seriam os jogos no futuro? Enfim, estamos vivenciando isso. Ó, aqui, ali deu pra reparar já, né, pelo boneco que, que é uma gameplay, que é computação gráfica. Isso, serve, isso é bom, né, até pra provar pra rapaziada que é uma gameplay. Mesmo assim, assusta, mano. Gente do céu, o dronezinho quebrou ali. Cara, se a é gameplay será boa ou não, se será um jogo bom ou não, né, de ser jogado. Não sei, mas que impressiona. Impressiona. Mano do céu. Vocês não têm ideia de como isso ficará pra história, cara. Ó, oh, aqui ficou nítido que é um jogo, né, esse final... Mano, pra quem duvida ainda que seja um jogo, pra quem ainda acha que é um vídeo, esse finalzinho aqui serviu para mostrar pra vocês que não, não é um vídeo, é um jogo, né, o boneco ali, ele deixa bem explícito quando cai, que é computação gráfica, cara. Tô ansioso. Tô, tô bem ansioso. Algumas pessoas chegaram a dizer que, ok, isso daqui pode não ser um vídeo, mas que no jogo não será assim. Porque quando os jogos lançam trailers, normalmente esses trailers são criados em computação gráfica. E aí, eles conseguem um resultado muito melhor do que a versão final do jogo. Temos um bom exemplo disso no próprio CSGO, em 2021, do Operação Tide. O vídeo promocional da operação divulgado no próprio canal oficial da Valve no YouTube, foi criado por computação gráfica. Não é à toa que ele trouxe ali um nível de realismo muito superior ao do próprio CSGO, então esse trailer aqui que acabamos de assistir quando ele foi divulgado tivemos três tipos de pessoas, aquelas que assim como eu ficaram, mano, surpresas assim, não conseguem acreditar no que estão vendo outras realmente não acreditam, acham que é um vídeo e tem aquelas que acreditam ok que, beleza, é um jogo, não é um vídeo, porém, não acham que será assim quando o jogo for lançado de maneira oficial E, mano, só o tempo girar Esse vídeo que acabamos de reagir foi a última postagem, a postagem mais recente do criador desse jogo Porém, a primeira veio em outubro de 2022 e mostrou um jogo já interessante, já realista Porém, né, muito atrás do que acabamos de ver Então, esse é o Earn Record, quando ele estava... Não digo no começo, né? Mas ali nas fases iniciais, ou então não tão bem desenvolvida. Assim, já estava um jogo legal, né? Já estava um jogo surpreendente. Porém. Não se compara com a gameplay que assistimos agora há pouco Quando ele postou essa gameplay mais recente Que surpreendeu o mundo, viralizou Como eu já disse, né muitos acusaram de fake Ele postou um vídeo mostrando que não Não é fake Ele mostrou um vídeo ali dentro do mapa do jogo Configurando, enfim, voando pelo mapa O vídeo é esse daqui Dá pra notar que ele tá ali dentro do Unreal Engine 5 Enfim, mano, o nível de realismo é, é surpreendente Você mostra pra qualquer pessoa Não precisa nem ser sua mãe, sua avó, seu pai, não Você mostra pra qualquer pessoa De primeira, ela não vai acreditar que isso é um jogo Ela não vai nem achar Ela vai ela vai imaginar que é alguém ali gravando Com uma GoPro na, na, cabeça, na cabeça Enfim, é inacreditável Só Ele voando pelo mapa, atravessando paredes É inacreditável de água. Mano, olha essa água no chão, que isso? Não dá, mano. Que sacanagem, cara. Algumas perguntas aqui sobre o jogo respondidas pelo próprio criador. O jogo usa realidade virtual? Segundo ele, não. O jogo é jogado através de mouse e teclado, tipo CS. As imagens do trailer são pré-renders para parecerem mais bonitas? Segundo ele, não. Tudo que é visto no trailer são imagens reais, em tempo real do jogo. Isso impressiona se for verdade, impressiona. Ele falou aqui um pouco de otimização também, que não tem como garantir um jogo desse nível ser totalmente bem otimizado, porém, ele não vê problema de uma imersão em máquinas menos potentes, né? embora com um pouco de dificuldade. Enfim, comentem é é aí o que vocês acharam do eu tô bem animado. Não bem animado só pelo jogo, porque o jogo, em questão de jogabilidade, pode até ser ruim. É, o Minecraft provou para nós que hoje em dia gráficos não dizem nada, porém, o que me deixa feliz é saber que simuladores nesse nível, de realidade já são possíveis. E daqui pra frente, meu amigo, mano, daqui pra frente estaremos vivendo o um futuro. Enfim, tamo junto, valeu. Se inscreva no canal. Meu sonho é bater um o milhão de inscritos, falta pouco. Então dá um cliquezinho aí que faz toda a diferença pra mim. E é isso, mano Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá.